Pode começar. Sou Edna, sou do, sou Edna Xanenawa, sou do povo indígena Chalenawa, sou da aldeia Chancayá, da terra indígena Caturi do município de Feijó. A nossa, né, assim, ao convite do Cime, o nosso encontro com o Papa, para nós é de grande importância. Nós estamos indo na delegação de sete pessoas só do município de Feijó, né? mas vai estar mais indígena, vai 42 pessoas. É, a gente vai estar tá indo representar em especial aqueles que não estão podendo ir junto conosco é, pra, nós não vamos falar só no nosso nome nós vamos falar em nome dos povos indígenas do estado do Acre a, pedir a demarcação da terra o é, mais olhar para nós povos indígenas que o governo brasileiro está matando nós povos indígenas e o menos assistido não diria só nós povos indígenas mas temos os ribeirinhos os estativistas, os colonos que estão sendo também massacrados Antigamente os homens poderosos, fazendeiros, matavam nós de arma Hoje mata nós, tirando nossos direitos da nossa, sobrevi... da nossa sobrevivência com as leis Hoje, nós, povos indígenas, não tem mais terra demarcada, já querem reduzir nossas terras. Essa mudança climática que está havendo já é destruição das nossas terras indígenas, tirando as nossas árvores, a nossa, a nossa sobrevivência. E nós, povos indígenas, nós plantamos para a nossa sobrevivência, não para exportar ou vender para os grandes empresários. Né? e também levar a nossa mensagem para mais cota para os povos indígenas se ingressar nas universidades e também em especial nossa saúde, porque hoje fala-se na saúde do modo geral, mas também nós temos a nossa saúde da mulher, que também é, antes tinha mais homens falando da saúde do modo geral. Hoje nós mulheres estamos conquistando nossos espaços de mulheres indígenas, e se integrando também Falando das nossas necessidades A gente Está implementando, completando a discussão dos nossos líderes indígenas. E hoje nós também, nós mulheres, estamos participando, né? E novamente agradecer o CIMI por estar levando essa voz, não diria eu, Edna, mas a voz dos povos indígenas do estado do Acre para essa reivindicação, para a importância, porque senão daqui mais um tempo vai existir indígena porque nós somos seres humanos e não tem essa lei que possa nos exterminar. Mas nossa cultura irá ser morta E nossos futuros, que são nossos filhos, nossos netos, não irão ver Mas eu creio que a partir desse momento é, dessa, dessa mensagem encaminhada para o Papa, a, as possibilidades serão melhor de a gente estar tá tendo também mais e nossa sobrevivência do jeito que a gente viveu no nosso antepassado, nas nossas florestas, é, junto com nossos familiares. Xala, xala. É, sou Yawakuman, sou Xanuná, sou do povo Xanunawa, sou da aldeia Xanacayá, é, tenho 22 anos está representando a juventude indígena Os né? quatro povos, Rony Cunha, Achanique é... Madirá Tem 22 anos é... A gente agradece né? o convite pelo CIMI, a gente está indo pelo CIMI que... Fazer esse intercâmbio com o, com o Papa né? E Dizendo para o Papa que, que recebeu essa mensagem que tenha uma olhada assim para nós, juventude. Né? Não só nós, juventude, esse indígena, mas também os, os ribeirinhos. Que ele possa nos ajudar, é, a, nos ajudar. A expectativa da viagem é que o Papa nos, possa nos ajudar. É, trazendo um olhada assim a gente nos ajudar com nossos direitos. Que a Constituição, a gente foi tirar nossos direitos né, da marcação da terra. Porque a terra, a terra é vida. Onde que tem terra, a gente planta. Né, tem água tem riqueza, então que eles possam nos ajudar é, nesse ponto, né, trazer também, é, ver que a nossa juventude nos inclui na sociedade, ganhar nossos direitos, nossos espaços e chavar chavar.